Você sabe como aproveitar os benefícios do seu cartão de crédito? Você consegue, você sabe, gerar renda extra com esses benefícios? Se não, fique ligado nesse vídeo, que até o final desse vídeo aqui eu vou te explicar como você consegue gerar renda extra apenas utilizando os benefícios do seu cartão de crédito. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso perfil nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre os benefícios do cartão de crédito que podem te possibilitar gerar renda extra. E só já adiantando para vocês, se você ainda não segue o nosso perfil, não nos acompanha aqui, já comece a nos seguir. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe aí para que a gente possa é, alcançar o maior número de pessoas. Então, basicamente, o que você precisa entender é que o seu cartão de crédito ele possui alguns benefícios, Então que vai variar de acordo com o quê? De acordo com o banco de acordo com a bandeira e de acordo com a categoria do cartão. Os cartões de crédito, eles possuem aqui o banco emissor, eles possuem a bandeira, que no caso desse aqui, por exemplo, é bandeira Visa, e a categoria desse cartão. Nesse caso aqui é um cartão categoria é, Platinum. Então, o que acontece? Cada, cada bandeira, banco emissor, cada categoria tem os benefícios específicos que podem aí te possibilitar contribuir para a sua geração de renda extra. Quando você entende que o seu cartão de crédito ele pode ser um veículo e não um vilão na sua vida, ele pode possibilitar gerar renda extra, você vai ver a quantidade aí de portas que se abrem nesse universo para você. Então, o primeiro passo é entender isso. Então, quais são os principais benefícios que o seu cartão de crédito pode te dar? O primeiro deles, e o que eu considero mais importante, é limite. O segundo é você acumular pontos ou milhas com esse cartão. Basicamente, é, na nossa visão, os principais são esses. Além disso, você tem cartões que acumulam cashback. E muitos desses benefícios desse cartão, eles não são isoladamente. Por exemplo, é, você tem, vai ter um cartão, às vezes que ele vai ter, por exemplo, como esse cartão aqui do PigPay, ele não pontua. Então, ele vai ter um benefício, só que é o limite do cartão. Ou ele pode me dar cashback em algumas situações específicas. Esse cartão aqui, por exemplo, ele é um cartão do Pão de Açúcar, o melhor cartão que nós temos atualmente para pontuação. Esse cartão ele pode me dar limite, ele tem o um limite, que eu posso utilizar esse limite. Ele tem o quê? Ele tem pontos, ele me dá pontos a cada real que eu compro, que eu gasto nele. Então, ele me dá dois benefícios. Eu tenho outros cartões também que não são, por exemplo, é, como esse aqui, que é um cartão que vai me dar o benefício de limite mais alto. Vai me dar benefícios como, por exemplo, é, seguro proteção de preço. Vai me dar é, benefícios como... É, compra seguro, é, garantia estendida. Então, os, os cartões de crédito, eles dão vários benefícios. Os dois principais que eu quero falar com vocês aqui hoje é basicamente o que? O limite do cartão de crédito, que é um excelente benefício, se não um, melhor, um dos melhores, e os pontos que você acumula no cartão de crédito. Então, se você entender que isso o seu cartão de crédito ele não é simplesmente um plástico Onde você vai ganhar um prazo ali no pagamento, pagando essa conta, é, comprando algo hoje, pagando daqui 30, 60, 90 dias, mas se entendendo que esses cartões de crédito eles podem te dar um benefício que vai muito além disso, que é utilizar, por exemplo, nesse caso, mesmo esse cartão que não pontua, eu posso gerar renda extra com ele, porque ele tem limite. O que eu vou fazer com esse limite? Eu vou comprar pontos, eu vou realizar compras em sites específicos que eu vou acumular muitos pontos, depois eu vou transformar esses pontos em milhas. Ou cartões como esse, onde eu vou comprar, vou pontuar e ainda vou utilizar o limite desse cartão para gerar renda extra. Comprar pontos, realizar compras em sites específicos, acumular pontos e depois vender esses pontos. Então, entenda que os benefícios do seu cartão de crédito eles são inúmeros. Então, você pode se beneficiar de várias formas. O que você tem que entender é que, independente se o seu cartão pontua ou se é um cartão, por exemplo, existe um grande preconceito sobre um cartão desse aqui. Ele é um cartão de fácil fácil acesso, você consegue de forma muito fácil, um limite é razoavelmente bom, mas é um cartão que não te dá tantos benefícios como pontuação, cashback, enfim, ele até te dá cashback, mas a gente não vê muita vantagem nisso não, a gente foca mais aqui em pontos e no limite do cartão. Mas você pode ter é, situações em que você vai se deparar com a seguinte, seguinte situação, como esse caso aqui. Eu tenho esse cartão, onde ele me dá um ponto por real gasto, tá o cartão Pão de Açúcar, esse é o melhor cartão para pontuar, e tenho esse cartão aqui também, que é um cartão que não pontua. Porém, pessoal, nesse cartão aqui que não pontua, eu tenho mais de 10 mil reais de limite. Nesse cartão aqui, eu tenho apenas 5.000 mil. Por quê? A bandeira, o emissor desse cartão aqui, que é o Itaucasio, que é o cartão Pão de Açúcar, eu não tenho relacionamento com esse banco. Então, o limite que eu consigo aqui é menor. Esse aqui, eu já tenho mais tempo de limite, consegui um, um, devido à minha renda, eu consegui um limite bacana. Então, os dois vão ser muito úteis na geração da minha renda extra. Esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já peço e reforço aí para que você siga o nosso perfil. Se você ainda não... Compartilha esse vídeo, né? Se você ainda não segue, compartilha esse vídeo, é, manda aí para os seus amigos, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para a gente. Só um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus!